Oi! Áreas degradadas, os erros cometidos e os aprendizados com eles, esses erros. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e hoje quem nos acompanha é a Diemos. Conhece o som deles? É um som bem legal. Vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar um pouco sobre alguns erros cometidos aqui em casa e muito por conta de falta de conhecimento e um pouco de cabeça dura. Não, menos de cabeça dura, mas falta de conhecimento. Eu cresci ali, uma parte da minha vida foi na contracultura. Cabelão comprido, né? é, vida alternativa, aprendendo um monte de coisa ali que eu ouvi falar de permacultura, de agroecologia e tudo mais, e a possibilidade da gente fazer as coisas sem insumos químicos em miúdos sem usar fertilizante químico e sem usar veneno. Legal! A gente não precisa estar em guerra com a natureza. A gente pode aprender a, a ter uma produção mais pacífica. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como dizia o filósofo popular. Né? E a gente precisa entender o que é uma coisa e o que é outra. Eu não vou falar de agricultura de precisão, não vou falar de agricultura em grande escala, a, a minha história aqui é reversão de área degradada em pequena escala e é produção orgânica de alimento e nem estou voltado tanto para alimento, é, é mais aprendizado recuperar a área degradada, e eu estou mais voltado para a floresta nativa. Bom, mas então a gente aprende, não vamos usar... É, químico e não vão usar veneno legal? legal a gente viu nos outros vídeos funciona o negócio? funciona, em coisa de 3, 4 anos a gente conseguiu transformar a cara aqui do lugar mas e foi tudo lindo, maravilhoso? foi não, né fio? foi não, teve um monte de perda de muda de árvore né? teve um monte de perda de, de produção do que a gente estava fazendo aqui, abóbora perdeu muito, feijão deu pouco, perdeu, né? milho deu pouco, perdeu, crescia vistoso, mas de repente não dava nada. Por que disso? O que é que, que acontece? E no entanto hoje está aqui, está né? legal, está tudo verdinho, viçoso, o solo está bem melhor do que estava antes, né? então a coisa funciona, a coisa funciona. Ok, mas dá para evitar esses erros no sentido de, é, por conta de não usar agrotóxico, isso a gente não usa mesmo, mas por conta de não querer usar fertilizante químico, a gente acabou provocando um sofrimento para plantas, várias morreram, que seria desnecessário. Vamos entender então como é que acontece a coisa. Brasil, a América do Sul é, é uma região muito antiga, com exceção ali dos Andes, que é bem mais recente, mas essa parte aqui, a maior parte do Brasil, é uma região muito antiga, durante milhões de anos, a chuva está caindo no solo, está ajudando a formar o solo, mas também está lixiviando, lavando esse solo, está desagregando o solo, está retirando os nutrientes desse solo, e aí não tem jeito um ano, dois anos, dez anos, um milhão, vinte milhões, cem milhões de anos, o solo vai ficando empobrecido. Não tem como. De onde é que vem, os nutrientes desse solo? É da rocha que o formou. Ou então é trazido de um outro lugar. fundo de vale, o né? um nutriente vem do alto e vai se depositar no fundo de vale. Mas aí esses solos então eles vão se formando a partir da rocha matriz. E essa rocha matriz é que tem os elementos todos que as plantas vão precisar. Então, dependendo do tipo de rocha que tem no lugar, você vai ter plantas mais ou menos adaptadas a isso. Dependendo do tipo de água, mais ou menos adaptadas a, a essa condição. Isso tudo vai originar determinados tipos de solo, com plantas mais ou menos adaptadas àqueles solos. Então, de repente, algum solo tem algum nutriente é, que está em excesso ou que está em falta, você vai ter plantas indicadoras, você vai ter plantas que vão se habituar ou vão se desenvolver mais adaptadas a essa condição. Então, de maneira geral, os solos do Brasil são solos muito antigos e muito é, lavados, muito sem fertilidade. São solos empobrecidos e vai formar solos mais ácidos. E esses solos mais ácidos, eles vão dificultar a disponibilização de nutrientes para as plantas. Então o que a gente deveria fazer, e isso é aprendizado meu recente, né? é conhecer o solo onde você vai trabalhar, antes de fazer qualquer coisa. Então matéria orgânica aqui nos trópicos, é, o óbvio o borogodó, é, funciona para tudo? Bom, funciona para um monte de coisa. Bom, mas se você conhecer o solo onde você está, você estabelece estratégias de maneira a otimizar todo esse processo. Por que demorar quatro anos para você começar a ter resultados palpáveis? Sem coisa de um ano, um ano e meio, dois anos, você já pode ter resultados bastante bons. Percebe? E não é só rendimento financeiro que eu estou dizendo, é também de produção de, de matéria orgânica, de acelerar o processo. Então, o que é que a gente vai fazer num solo mais ácido? A gente vai jogar calcário. Porque aí o calcário vai se ligar nos hidrogênios que estão soltos ali no solo e vai aumentar um pouco o pH desse solo, liberando a possibilidade dos nutrientes ficarem disponíveis às plantas ou aqueles novos nutrientes que estão chegando ficarem mais disponíveis. A matéria orgânica tem muitos sítios de, de, tem muitos espaços onde esses nutrientes se grudam. Esse é um dos benefícios de ter um solo com bastante matéria orgânica. Então, solos empobrecidos nossos aqui com bastante matéria orgânica é o que a gente quer, porque disponibiliza mais para a planta. Pô, como é que a gente vai ter mais matéria orgânica se o solo está empobrecido? Então, entra com calcário e aí você vai buscar um agrônomo ou o cara da Emater, o técnico da Emater da, da tua cidade, vai fazer análise de solo, vai saber o que o solo está precisando, uma das coisas que você vai fazer é jogar calcário, e aí, pelo menos no primeiro ano, para iniciar todo o processo, eu hoje não fiz isso, aqui em casa não tem nem um grama de, nem de veneno, nem de adubo químico, mas hoje a conversa seria o contrário. Hoje, por exemplo, dependendo do tamanho da área e se é tudo braquiária, eu entraria primeiro com um trator para segurar um pouco a braquiária, faria as curvas de nível, colocaria calcário no solo para aumentar o pH, para facilitar o, o trabalho todo e, inicie, e iniciaria todo o processo utilizando a dubagem química, que é para as plantas poderem crescer rápido e rapidamente eu tenho matéria orgânica para poder voltar ao solo. Se depois disso eu vou usar ou não o adubo químico, são outros 500. O adubo químico em si, per si, não tem problema nenhum. O negócio é quantidade. E dependendo do tipo do solo, e por isso é preciso acontecer o solo, se for um solo mais arenoso e você jogar muito adubo químico, esse adubo químico ele não vai ser retido pelas partículas da, da areia. Ele vai vazar, ele vai sair fora do sistema muito rapidamente e ele pode ser diluído e contaminá em sol freático, isso para terreno mais arenoso. Então como é que você trabalharia nesse caso? Ao invés de adubar tudo de uma vez, você aduba pouco, mas mais vezes ao longo do ano. E se é um solo mais argiloso? Solo mais argiloso, a argila ela tem a capacidade de grudar e reter é, elementos, mesmo que sejam nocivos. No caso ali do, do agrotóxico, por exemplo, a argila seguraria isso. Então o problema é menor né? de, de defensivo agrícola, ou de agrotóxico, veneno. Né? Se você tem um solo argiloso, é uma coisa. Se você tem um solo arenoso aí o perigo é muito maior. Então você tem que conhecer o solo. Então hoje o que, o que eu faria? Entraria contrator, provavelmente, faria depois as curvas de nível, Estaria colocando o calcário para elevar o pH e a primeira produção faria com o adubo químico, que é para ter uma produção de biomassa grande num curto espaço de tempo. E a partir daí trabalhar essa biomassa. Lógico, a braquiária ela seria incorporada no solo, né? com a passagem do, do trator. E teria que ver também se o solo embaixo não está compactado, porque aí o que a gente vai precisar? É, eu comentei que os nutrientes vêm do, da própria evolução do solo. Então, se é assim, a gente tem que buscar nutrientes em diferentes camadas. Porque com essa história de, de ser só pastagem, as raízes da grama elas vão buscar nutrientes num espaço curto, numa profundidade relativamente pequena do solo. E, e aí, nessa profundidade, o solo está muito desgastado. Então, você tem que trabalhar com plantas com diferentes tamanhos, né? E diferentes tamanhos de raízes, de maneira que as plantas possam ir lá embaixo, buscar esses nutrientes e trazer aqui para cima. E aí, à medida que cai a folha, que, que você faz a poda da árvore e tudo mais, você vai incorporando outra vez matéria orgânica. Faz sentido? Outra coisa que a gente precisa é, atentar, conhecer, é, e aí é, é necessário conhecer o solo, de repente está chovendo, aí você vai e planta, e é comum, todo verão acontece o que a gente chama de veranico, que é um período ali de muitas vezes duas, três semanas, não cai uma gota d'água. E nisso, a parte de cima do solo, evapora essa água muito mais rapidamente. Se é um solo agiloso, essa água que evaporou faz a terra endurecer, e aí pode dar problema com as raízes daquelas plantas que a gente acabou de plantar. Entendeu? Ou então a planta fica sem água, porque essa água evaporou muito rápido. E como o solo é um solo mais ácido, a raiz não conseguiu crescer muito. E se o solo embaixo estiver compactado, aí é que ela não cresce mesmo. E aí vem um veranico desse, a planta fica sem água, murcha e você perde toda a produção. Então a gente tem que cuidar dessas histórias todas, tem que entender essas histórias todas, para fazer diferentes profundidades também das raízes. E por isso que ele de início eu colocaria a adubação química, que é para fazer as raízes crescerem rapidamente e o mais rápido possível avançar no interior do solo, de maneira que se vem o veranico, e ele vem, todo ano vem, na hora que vem o veranico, Pronto, você já tem as raízes indo buscar água lá embaixo e a tua planta vai sofrer menos. Nós vamos ver ainda muita coisa aí pela frente. Eu estou ensaiando esse ano que entra, a gente vai entrar nisso. A gente vai falar sobre textura de solo, nós vamos falar sobre propriedades do solo, atributos do solo. Nós vamos ver tudo isso daí com mais profundidade, que é para facilitar o, o trabalho nosso de hoje é isso, uma boa entrada de ano para todo mundo, que 2019 seja um, um ano feliz para a gente, com mais liberdade, com mais possibilidade de empreendedorismo, com mais construção e produção de riquezas para todo mundo. Grande abraço e até a próxima!